Olá, sejam bem-vindos em Genebra, Cidade da Reforma. E eu me chamo Abraão e muito feliz de ser o seu guia por alguns momentos aqui. Nós estamos fazendo agora um vídeo especial no Muro da Reforma, em plena Place de Bastion, lugar onde os heróis da Reforma Protestante estão. Me acompanhe agora nesse vídeo e a gente vai mergulhar agora na história da Igreja e, principalmente, na história dos reformadores. Vem comigo! Tudo começou com um homem chamado Lutero. Martinho Lutero, na Alemanha, revoluciona a história da igreja contando 95 teses escritas contra o clero católico. Ele coloca numa porta esses, essas 95 teses e muda a história da igreja. Mas o pensamento dele não era mudar a história do mundo, era somente mudar a história da igreja católica. E ali ele promove uma das maiores dissensões religiosas que já aconteceram. Essa dissensão mudaria a história para sempre. Lutero escreve vários livros, casa-se e também tem um grande, mas um grande é, papel na igreja reformada, mas não querendo ter ela como igreja, mas sim como uma reforma da igreja católica. Traduz a Bíblia para o, o, o alemão e faz dessas traduções, uma das melhores traduções da época. Lutero, nós devemos muita coisa para ele e ele começa tudo isso aí. Aqui nós encontramos outro fundamentador, um dos grandes pilares da Reforma Protestante, que é Zwingli. Zwingli já pensou completamente diferente de Lutero, ele pega tudo aquilo que Lutero fala, ele acredita piamente e ele faz a Igreja reformada, ele cria uma nova instituição que se chama igreja protestante. Ele na cidade de Zurich muda a história da cidade de Zurich, mas ele continua acreditando que a igreja deve ficar na igreja, deve estar na igreja, ele deve pertencer a um sistema só religioso. E aqui a gente vê uma grande diferença entre Lutero que queria reformar a igreja católica. Um homem entendeu que podia fazer mais do que isso, ir um passo além. Então Zwingli pensa e começa um movimento que até hoje nós os conhecemos como o Movimento da Reforma Protestante. E tudo isso acontece no momento em que esse homem, Calvino, chega na cidade de Genebra. Até aí, Genebra era uma cidade miserável, pobre, uma das três cidades mais pobres da Europa. Mas quando esse homem chega com suas ideias, com seu ideal e com a sua fé, a cidade de Genebra o rejeita completamente e o expulsa daqui. Durante quatro anos ele se torna exilado da cidade de Genebra, e quando a cidade chega no fundo do poço, eles o chamam outra vez, e aqui começa toda a grande mudança. A cidade de Genebra convida um homem religioso para reformatar a cidade, e ali começa o Estado protestante, ou seja, Lutero quis reformar o sistema católico. Zwingli criou uma nova doutrina, uma nova igreja. E Calvino fez a igreja sair da igreja e reformatar a sociedade. Isso é o resumo desses três grandes gigantes da fé e da reforma protestante. E no dia 21 de maio de 1536, Genebra... Acolhe Calvino, não somente Calvino, mas a sua ideia. E todos juntos, unânimes, eles fazem um pacto da cidade inteira. E a cidade inteira se torna uma cidade protestante. E aqui começa, dentro da cidade, uma revolução. Muros são reconstruídos, casas são reconstruídas, o povo trabalhando para o povo, todo mundo querendo a mesma coisa, a prosperidade em todas as áreas. E com isso, uma coisa mudou tudo o conhecimento. Calvino pega todas as crianças e começa a ensinar a escrever e a ler essas crianças. E assim começa a primeira escola pública da história da humanidade. Calvino não só é, mexe com o sistema é, infantil e juvenil, mas também adulto. E também cria, juntamente com Theodor de Bez, a Academia Logos de Genebra, primeira faculdade teológica pública da humanidade. E assim a cidade começa a mudar, os reformadores tendo liberdade e a cidade se torna uma cidade de refúgio. Até os estrangeiros naquela época, que tinham fome e sede, sabiam da fama e da conduta da cidade e vinham dos quatro cantos da Europa para se alimentar, para serem cuidados e para serem melhores pessoas. É isso que a igreja fez na dentro da sociedade. Ela transformou a sociedade de uma maneira aonde todos tiveram que reconhecer a glória da Palavra do Senhor. Aqui nessa parte do muro nós temos três grandes reformadores que mudaram a história da Europa. Primeiro nós temos Fred Guillaume, aquele protetor dos Huguenots refugiados na Alemanha. Ele protegeu esses homens e protegeu também assim a reforma protestante de uma maneira muito, muito preciosa. Nós vemos também aqui no segundo ponto Guillaume Leofaciturna, Guilherme Guillaume Le, Guillaume Le ele foi um dos grandes homens que leram a Bíblia lá na Holanda em praça pública e revolucionaram a história da Holanda, tornando a Holanda um país protestante. Ele teve coragem de fazer aquilo, aquilo que poucas pessoas tiveram coragem para fazer, que era ler a Bíblia publicamente. Naquele momento, a Bíblia não podia ser lida publicamente porque era sacrosanta. Ele faz com que a Bíblia tenha acesso para todos. E também nós temos Coligny. Coligny foi um grande amiral, um dos guerreiros da reforma protestante, que batalhou na Guerra de Nantes, outras batalhas medievais que, que, que fizeram grandes números de mortos, mas um homem brilhante e estrategista, que fez com que a França se tornasse um dos países protestantes. A França sempre foi um país de conflitos enormes, na história do protestantismo e a gente viu que Gui Coligny conseguiu fazer as batalhas e vencer as batalhas necessárias que precisavam ser vencidas. Coligny também tinha um coração extraordinário. Dizia que no campo de batalha Coligny era um leão feroz, mas fora do campo de batalha ele era um cordeiro com um coração de ouro. Era um homem que pensava nos necessitados, que amava a justiça e amava a equidade e, através disso, ele conseguiu ganhar muito o respeito e a admiração dos seus inimigos. Nessa parte do muro, nós temos três homens que representam o Novo Mundo e as novas ideias e ideologias do mundo. Aqui nós temos Roger Williams, o pai da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos da América, ou do Hemisfério Norte-Americano. E ali ele traz algo surpreendente, que era um livro que ele tinha escrito no caminho para o Novo Mundo e esse livro se chama Soul Liberty, Bases de uma Sociedade Livre e que busca os seus próprios sonhos. Ali, com a ajuda da Reforma Protestante e também da sua visão, ele implementa uma das culturas mais bem-sucedidas desses últimos 500 anos, que são o Canadá e os Estados Unidos, esses dois países grandes e muito respeitáveis. Roger Williams muda a história através da Igreja Protestante, dos seus ideais, liberdade, fraternidade e honra. Nós temos o segundo dessa, dessa parte do muro, que é Cromwell. Cromwell foi o pai dos direitos humanos e também o pai do parlamento britânico. Ele consegue entender que a política se faz discutindo, se faz falando, se faz conversando. E ele também é o autor de muitos artigos sobre a diplomacia. Protestante nato homem de Deus, de oração, entendia que o ser humano deveria ser respeitado em todas as coisas. O pensamento do respeito ao ser humano e do respeito do direito ao ser humano vem de Cromwell e vem da Igreja Protestante. Uma das coisas que é muito interessante estudar mais sobre isso. E o terceiro que nós temos nessa parte do muro é um homem que vem do Novo Mundo para os europeus, porque naquela época a Europa Ocidental só era o Velho Mundo. O Novo Mundo ele ia tanto para o leste como para o oeste. E a Hungria fazia parte desse Novo Mundo. Né? A Transilvânia fazia parte desse Novo Mundo. A Bulgária, a Polônia, a Rússia fazia parte desse Novo Mundo. Muitos queriam conquistar essas novas terras. E esse, Boksai, foi um dos grandes reformadores desse Novo Mundo, lá na Hungria, fazendo uma revolução social extraordinária sendo marcas até hoje vividas na cultura húngara. E eu queria realmente que você estudasse mais sobre boksai, porque ele foi um fenômeno na sua época de uma visão incrível para a sociedade, pegando tudo que Genebra estava vivendo de melhor e trazendo para a Hungria e também para os países do leste europeu. Em 1602, nós, aqui na cidade de Genebra, festejamos até hoje o Dia da Escalada. A história é a seguinte, no dia 12 de dezembro, mais é, precisamente às duas da manhã, Teodoro de Bez foi acordado por um mensageiro guardião, dizendo que ao final da cidade, na região de Merhan tinham mais ou menos 35 mil homens que estavam prontos para atacar a cidade. Esses homens eram mandados pelo Papa Leão e também todos os principados católicos da região, e eles vieram para destruir Genebra numa época em que Genebra estava vazia e não tinha muita gente. Sabendo disso, o Papa Leão faz com que todos eles se preparem, os príncipes, e tragam os melhores soldados para Genebra, para destruir Genebra no tempo de escassez, para que ele pudesse dizer que Genebra não era uma cidade de Deus, mas sim uma cidade frágil. Nesse dia 12 de dezembro, às duas da manhã, Teodoro do pega o seu cavalo, meio desacordado, e vai tentar ver uma maneira de como resolver isso. Enquanto ele estava andando ao redor dos muros da cidade, ele encontra uma mulher, com muito frio, mas muito convicta, colocando lenha para formatar uma fogueira, para colocar o seu caldeirão. Enquanto ele vai conversar com essa mulher, perguntar para ela o que ela estava fazendo lá, ela responde dizendo assim, eu ouvi a voz do meu mestre essa madrugada dizendo que eu deveria me levantar e preparar essa fornalha, essa fogueira e colocar um caldeirão com água quente. Eu não soube por quê, mas eu obedeci. E ali quando ele viu aquela mulher e ouviu aquele, aquela história, ele entendeu qual era a estratégia. E ele posicionou caldeirões de água e de óleo quente na, ao redor de todo o muro de Genebra. Quando o exército viu ao redor dos muros as fornalhas se acendendo, ele, eles começaram a, a se preparar para atacar a cidade, porque entenderam que eles já estavam prontos para a guerra. Theodore de Bez, quando viu o exército chegando para escalar os muros, ele pede para todos aqueles soldados, que eram somente 102 soldados, para derramar aquelas, aqueles caldeirões de água e óleo quente sobre todos aqueles soldados. Eles ficaram desnorteados e fugiram todos. E os 102, pela graça de Deus e pela revelação de uma mulher, foram salvos e Genebra, assim se tornou a, a, a capital intocável de Deus na Europa. E agora nós estamos no centro do Muro dos Reformadores, com os quatro maiores reformadores da história da cidade de Genebra. O primeiro que nós temos é Guillaume Farelli, um homem de punho cerrado, metódico, muito sério, e também um grande idealizador da leitura bíblica. Ele, se você observar, sempre está com o seu dedo na Bíblia, marcando um texto bíblico. E isso foi durante a vida dele inteira. Ele, um apaixonado profundo das Escrituras, disse que o maior tesouro da história dele era a Bíblia dele. E nós temos ali, no outro extremo, um grande, grande idealizador das políticas internacionais da cidade de Genebra, John Knox. Ele fez uma grande revolução social na Escócia, na Inglaterra, também algumas grandes revoluções na França. E quando ele chega aqui na cidade de Genebra, ele promove um avivamento bíblico, um avivamento de consciência cristã absurdo. Um homem que tinha muita fé e que fez é, da Escócia o maior parceiro econômico da cidade de Genebra. Inclusive, até hoje, é representado aqui com o brasão da nação escocesa, aqui no Muro dos Reformadores, a nação que foi mais parceira da Reforma Protestante naquela época. Nós também temos Theodor de Bez, o professor de teologia, um homem doce, um salmista, um cara fenomenal, criador do salmo, o hino nacional suíço, e também um dos grandes realizadores da Academia Logos de Genebra, primeira academia de teologia pública da história. Ele reformou a ideia da cidade pelo ensinamento. O ensinamento era tudo para ele, era um grande mestre. E nós temos João Calvino, o herói da cidade, o herói da reforma protestante, legislador, advogado, homem que entendia a sociedade de uma maneira inteira, a sociedade por completo. Ele não pensava por um, ele pensava para todos. E isso fez toda a diferença para Genebra. Ele foi idealizador da água potável para todos aqueles que precisavam de água, do pão na parte de fora da cidade para aqueles que tinham fome. O idealizador da cidade refúgio, o idealizador da educação para todos, o idealizador da vida da cidade ordenada pela Bíblia. A Bíblia gerou as leis da cidade de Genebra e gerou Genebra. E isso é muito incrível. E aqui nós temos os quatro reformadores. Bem-vindo a Genebra.